Lisboa vai decorrer o workshop Martin Digital 360, uma formação totalmente prática imersiva nas várias áreas de marketing digital, onde vai conseguir definir uma estratégia assertiva para o seu negócio e ter táticas em, nas várias áreas, desde o website, landing page, blog, loja online, eh, redes sociais, como táticas importantes no Facebook, anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube e outros social media, produzir conteúdos muito atrativos em vídeo, imagem e outros formatos, eh, ter uma presença no Google, eh, de facto, relevante, eh, tanto nos resultados que aparecem organicamente como em anúncios, a utilização de email marketing e outras ferramentas muito importantes para a sua estratégia digital para obter resultados online. Por isso, reserve já o seu lugar no link disponível no vídeo.